Boa noite galerinha, tudo bem com vocês, vou fazer um videozinho agora aqui voltando para casa, fiquei sabendo que hoje tem engarrafamento, então vamos, vamos apreciá-lo. Está o verde Olha, estou travadinho Vambora Vambora, vambora, vambora Hoje com luvas Hoje com luvas que me deixa um pouco insensível então, Miseira limpa sucesso Opa, opa, opa. opa. The policy. Eita. Quero é me disso. Julgamento errado. De novo, de novo. Já corrigimos. U. tá como cresce pra dentro e aqui, aqui. Pá, pá. para não bater a mão no retrovisor dos outros Que bumbum! Bonito! pessoal aqui correndo uma hora dessa, poxa, vai ser é legal. Eu não sou muito fã de correr não, viu? Não vou mentir. Minhas costas dóem. Engraçado que quando eu era mais moleque eu vivia correndo. eu não sabia o que era andar. Eu só corria, corria, corria, corria, corria, corria. E minha mãe gostava que eu fosse comprar as coisas, que tudo chegava rápido, né? Eu só queria saber de ir correndo. Logo... Chegava rápido, comprava rápido voltava rápido. Isso me rendeu várias topadas. Minha unha do dedão, coitada, cheia de, de, cheia de tatuagens. Era tudo a comida. Agora com o tempo né, que você ficar velho, a, a, a unha vai crescendo e vai tirando as marcas. Mas ainda tem um pouquinho, tem uma unha que ela é meio quadrada. Ela deve é ter lascado 70, 80, 70. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Pô, eu fiquei sabendo que eu tinha engarrafamento aqui. Pô, me tira pra mim, velho. Esses caras são 70. Pronto, acelera. Tudo, tudo livre Ah, também é um horário, né, Raul? Porra, já são quase sete horas Essa hora tá tudo já de boa Confusão já acabou Tem mais agonia Talvez agora aqui na frente Talvez, provavelmente não Era por dentro Pronto Tá de boa Pra dentro é embora Pra faixa 2 Porque a 1 um tem um buraco Obrigado Ah, tem uma embolaçãozinha aqui ó. Vamos lá Invade Já foi Sai dentro fora dentro fora dentro fora fora fora dentro fora dentro fora fora e redução e fora go, go, go, go. Ih. vamos voltar para nossa faixa Setinha Pega a pesca Vamos contornar Estamos a 70 Será que a gente faz 80 essa curva? Vamos ver Tô enrolando, tô enrolando tá Embaixo e 80 Ah, fraca! É esse tipo de coisa que me faz, tem que aumentar a cilindrada É que questão é confiança Muita confiança não é bom Em modéstia a parte, eu confio na minha garotinha aqui viu? Dona Cezona, não me deixa na mão que eu sei até onde ela vai E acho que era.. Blitz. E aqui. Aí que tá errada. Aí quando vê logo a polícia, já reduz. Fica com medo de, de avançar ou então procura qualquer retorno. E cai fora. Mete-se na contramão no retorno. ver isso aqui. Maninha, botiqueira. Esse trecho aqui é um dos casos mais chatos, velho. Não tem nada, não tem nada. É reto. Aí, não é tão reto. Mas não tem nada. Você vê, raramente em garrafa, muito raro, muito raro mesmo. Dá pra correr, só que porra. Hum, tem graça correr sem nada. É a graça. Correr sozinho. Vem. Vamos refletir com isso. O que, é que você acha? Qual a sua opinião? Não. não entendi, não entendi, não entendi. E aí? Como é o Godé? Como é o Godé? Você vem contornando... Que merda! FUU! Ah! De boa! Bom que eu do meio da galera! Lá vamos lá! Todo mundo feliz? Vamos brincar! Ter filmado deu um pau da porra em uma 300, ele vencer aqui comigo, beleza. Chegou aqui na frente, bem chegou pra caramba, mas aqui na descida, ele aí segurou, ficou com medo, faltou coragem de, de puxar o freio só no final. Eu, como já tenho minha união estável com minha STZ, né, casamento, que é uma relação de confiança. Aí eu travei lá no final. E não nem travar, né, é só segurar um pouquinho e largar a aceleração, que o resto ela faz só. Eu a prós. Prós é uma Broz. Broz é tranquilo. Broz não, não assusta, não. Mas é fregueira da casa. Avenida San Martin. Houve na época que isso aqui só andava engarrafado, hoje está muito melhor, viu? Hoje é engarrafamento, mas anda. É pior no, no sentido oposto, caso, voltando aqui, durante o dia. De meio-dia, de manhã, o fluxo é muito alto. À noite é mais tranquilo. Maluco! A pá coração gelou agora, acredite. Eu distraí, eu não sei que porra foi, mas me distraiu. E aí eu vi esse cara crescendo na minha frente. Ai! Ah. Quando me assisto eu fico com sono! Cara, ah, velho. atrás dele, não? Entrou. Opa, você vem também? Menino, menino Cuidado, menino Porra, brocaram minha roubadinha Não passou ainda ali, viu? Toma da faixa Agora a gente espalha. É, pá, vai ser uma volta pra casa rápida, viu? Porque. Nenhum empecilho, nada aqui atrás. Reduza. Olha eu parte com um o cabo enrolado. Tá ah, legal. queridos, vamos se soltem pós do tráfego porra, esse porra na moral anda, ele tá fudendo tudo não anda, não deixa o outro andar Era Violanda. Hum, meio Nove e oito sete. Esse me é vergonha, viu? Sai é pra coisa alguma. tiver uma vez que eu pensei em trocar, botar. Ó. Não original, né? Claro, isso tá fora de computação. O original é muito feio, muito ridículo. Olha ah, lá, aquele retrovisor redondo com, com arte metálica. Puta que pariu, velho! Aquilo não existe, não combina, é você compra a moto toda preta, com linhas retas, e é gostosa, daí a Marra mete um retrovisor redondo. Queria saber, com base em que o projetista achou que aquilo ia dar certo. Okay. Eu ando hoje sem retrovisor Você vê Nada, coisa alguma É o nome deles, né? Nada, coisa alguma Prefiro andar sem Eita Peguei por fora Bom Amarelo Oi, Verad! Aqui, Não precisa correr muito, né? Tem é que estar tá vermelho. Devagarzinho, decente encosta. E ela abre, pronto. Abriu, pode acelerar. Tô passando a vida ah! Velho subúrbio Pensa em a que bateu hoje, velho É foda Você vem Trabalha pela manhã Beleza Meio dia Eu vou e faço pilates Uma hora Tomo banho Vou almoçar Almoço E volto para o trabalho Meu irmão É isso aí velho Você faz exercício Meio dia Toma um banho Relaxa Hum E vou segurar Eu vou segurar Porque esse rato aqui Pega mesmo esse radar pega Aí você toma banho Almoça E aí, nego, você vai trabalhar de novo Tem que ter muita fé, viu? Porque... A maresia bate, nego Mas bate Bate no queixo é jab direto, cruzado. e mais polícia. Sacetinha, sacetinha. Porra, aqui é diferente do de lá. A marcação. Um tá calibrado e o outro não. Qual dos dois estão certos? Não sei. Mas eu gosto de passar no que, que marca menos. Pedal direito. Hoje eu segurei porque vem esse maluquinho aqui do lado. Eu não vou jogar junto com ele não. Eu quero passar ele. Não, eu quero subir com ele. Eu não quero subir com ele. Eu não quero subir com ele. Eu vou passar ele. Eu vou passar ele. Uhul! Eita, eita, eita, eita, eita, eita. What, what, what? What happened? What the happened? Fim rápido. Eita. vai voltar, Buzu? Então volte, vá! Sai! Sai! Sai! Sai! Bom, galerinha, então é isso aí! Boa noite pra vocês! Sai da é. é. frente, sua puta! Boa noite pra vocês! Bom vídeo, quem gostou dá uma curtida, compartilha, faz o que vocês quiserem, vocês são livres. Um abração e até o próximo. Até mais.